Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parece belos Mas por dentro estão cheios de ossos De mortos e de toda a podridão Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da leis e fariseus hipócritas! Vós construísseis sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, Confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vosso paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa carta de São Paulo até Salonocenses, todos cristãos deviam seguir esse exemplo de Paulo. Qual é o exemplo que Paulo nos está dando aqui? Nós vemos que no versículo 9, 12, Paulo informa sobre a sua escolha, sobre a sua própria vida. Que escolha é essa que ele fez? Como apóstolo ele tinha direito ao próprio salário, mas Paulo prefere ganhar o pão de cada dia com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, para não ser pesado, para a sua comunidade, para não ser um peso para a sua comunidade. É aquele evangelista que vai evangelizar, que vai pregar, sem intenção nenhuma de bens materiais. É essa posição que Paulo toma: que nós todos, como evangelizadores, como cristãos, também temos que proceder dessa maneira. E por que disso? Porque quem age desta maneira, com certeza, a palavra é ungida pelo Espírito Santo. Toda palavra daquele que prega sem interesse nenhum, ela vai dar frutos. É por isso que o povo de Tessalonicense aceita e recebe bem a palavra, aquilo que Paulo está pregando, porque vê que a palavra não está saindo de um humano, que são palavras de Deus, são palavras transformadas em espiritualidade, percebem que ali está um humano, mas quem está falando é o Espírito Santo. Quando nós agimos dessa maneira, o Espírito Santo age em nós. Nós vejamos aqui no versículo 13, descreve como a pregação de Paulo foi acolhida por esse povo. Por que acolhida? Porque sentiram a necessidade de mudar de vida, Sentiram ali a palavra de Deus, Deus os chamando, porque Paulo pregava sem interesse nenhum. Infelizmente, hoje nós vemos muito dessas coisas ainda, até dentro da nossa igreja. Acontece muito isso aí, muitos que pegam um avião, vão para o Nordeste, vão não sei para onde, pregar, ficar lá não sei o que, mas vão buscar dinheiro. Há muito interesse em cima disso ainda hoje, dentro da nossa igreja e outras por aí afora, que vocês veem muitas essas coisas aí na televisão. Essas coisas não produzem frutos. Evangelização tem que ser uma simples palavra humana, mas, antes de tudo, com a espiritualidade de Deus. É Deus falando. Então, a palavra de Deus tem que ser acolhida. Nós, como evangelizadores... Temos que ser um pai espiritual. Isso significa que a comunidade se constrói graça ao Espírito Santo. E não por graça daquele que está pregando. Pregar e levar a mensagem de Deus sem interesse. É essa palavra que hoje, essa carta de Tessalonicenses, está mostrando a cada um de nós como devemos ser verdadeiro cristão. E o evangelho tão conhecido que Jesus Fala sobre o sepulcro caiado. Jesus aqui ele está condenando a falsa religião, o falso religioso. Jesus condena aqui a falsidade. E nós temos que tomar esse cuidado. Jesus faz essa comparação com os túmulos, que são bonitos, mas por dentro é uma podridão só. E quantos cristãos que parecem desse jeito? Bonito por fora, por dentro, são podres. É esse cuidado que nós temos que tomar como cristão. Agir conforme a palavra de Deus. Viver como Cristo viveu. Seguir Cristo. Quando ele nos chama, como ele disse a Tomé, você sabe, meu irmão, siga-me. Eu sou o caminho. É dessa maneira que nós, como cristão, temos que viver. Quando nós buscamos assim um fanatismo, um proselitismo... Isso aí ia ser fariseu, isso aí é puríssimo exibicionismo. é o que eles usavam. O que é? Proselitismo. Proselitismo é quando nós queremos que todos seguem a nossa religião, nós estamos certo, tem que ser e vou fazer é isso, tem que ser isso e acabou. Nós temos que agir de acordo com que Jesus agiu, como Jesus agia. Somos cristão. Temos que ser esse, ter esse cuidado de fazer as coisas com amor e não para se exibir, não se querer se tornar uma estrela, se tornar vitrine em igreja. É esse cuidado que nós temos que ser, senão não nos tornamos esses fariseus que eram podres. E por quê? O que esses fariseus faziam? Reconheceram que os pais deles mataram os profetas, fizeram os túmulos bonitos para os profetas, eles reconheceram isso. E estavam armando a mesma coisa com Jesus, fazendo o mesmo, procurando matar Jesus. É isso que eles procuravam fazer, hipócritas. Na frente, que era uma coisa, condenava que os pais deles fizeram isso, mas eles estavam procurando fazer a mesma coisa. Então, aqui, a hipocrisia está no tentar se mostrar piedoso, amoroso, ser bom, mas ter um coração mau um coração voltado para as coisas do mal. E Jesus está nos chamando essa atenção, a cada um de nós hoje, para termos esse cuidado. Cristão verdadeiro, cristão autêntico, cristão de espiritualidade. Aquele cristão que é cristão aqui na igreja, é ali fora, é onde ele estiver, ele é um verdadeiro cristão seguidor de Jesus. É isso que Jesus nos alerta. Vamos tomar esse cuidado para não termos uma face bonita de cristão, mas por dentro sermos podres. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.